Eu não trouxe nenhuma apresentação, a minha peça é muito simples. Foi criada no meu segundo ano de licenciatura com o professor Renato Bispo, em que deu-nos um briefing inverno. Tivemos que criar um objeto para o inverno. E mediante a observação, que na altura estávamos no inverno, mediante a observação de de várias, várias pessoas, deparei-me que, que nessa altura em que uma pessoa consome muito mais chás, consome hum, bebidas quentes, hum, tem muito mais frio, é óbvio, tem dores musculares, tem articulares, e hum, eu quis ligar hum, essa informação tudo num só objeto. Ou seja, um, fiz um, um contentor de líquidos quentes em que permite, um, tem a, a tampa, permite uh, aquecer o, o próprio objeto e com o objeto um, vais passando, se for, se for possível, vai passando, aquecer os dedos, aquecer o, as partes que, que têm muitos, muita dor, as costas, a, Uh, e, e a forma dela um, dá para massajar uh, as partes mais sensíveis, mais dolorosas, uh, e aquecer-se. Um, fiz um, um estudo, na altura, né, com vários recipientes, com várias pessoas, volta de 30 pessoas, fiz um estudo ergonómico, a dei a, a, a experimentar vários contentores para chegar a uma forma um, e fiz vários uh, contentores e esta foi a forma final de, do, do objeto que serve, é um, um termo para bebidas quentes que nos pode, podem ser utilizados para, para massajar os músculos uh, a tampa foi, foi também escolhida a propósito para um, também podermos Articular os nossos músculos, que também para, para aquecer, escolhi a bola anti-stress, que serve como tampa, e também continuar a fazer o exercício para, pois, para a musculação. Esta peça também esteve um, em prova, Eu tenho ali uma testemunha, que se quiser vir aqui ver, Ana Cá. Que, tenho uma, uma prova viva, que, que o objeto resulta. Bom dia. Olá. Bom dia. A, a Liliana ofereceu-me uma, uma peça igual a esta e eu tenho lupus. E como tal tenho imensas dores articulares e, hum. e estou sempre ah, com, com, com articulações inchadas e, e magoadas. E esta peça é prática, anda sempre comigo. Quando me sinto pior, encho com água quente ou qualquer coisa, nunca, nunca vi nada dela ainda. <risos> Mas, por exemplo, estou sentada no trabalho e tenho-me as costas, eu meto e estou... E é uma peça espantosa. Pronto. Em termos estéticos, as pessoas chegam lá e dizem o que é isto? Isto é uma peça de design. Estou <risos> assim para meter nojo. explicar o é design não é só estética. Exato, e é isso que acontece de, de seguida. E explico, olhem, eu encho isto com líquidos quentes e quando estou mais aflita das minhas articulações, os pulsos e as mãos, que são sempre as piores, estou um bocadinho... Assim, ou então a cervical, que agora tem sido a pior de todas. Um, e alivia. É um, é um quente que alivia, é prático, está sempre disponível. É só encher com água quente e usar. E dura imenso tempo. Não arrefece logo. Sim. Pois sim. <risos> e é isto, tudo isso que era rápido Pronto. muito então, obrigado. Sim, sim.